E aí começa para mim a parte mais fantástica do episódio, que é o diálogo da Galadriel com Adar. Para mim foi até melhor do que a, do que as lutas, porque tem toda aquela questão da origem dos orcs. E aí a Galadriel fala o seguinte: quando criança ouvi histórias de elfos levados por Morgoth, torturados, deturpados, transformados numa nova raça de vida torta. E só lembrando que o Tolkien escreveu várias origens para os Orques. Tem vídeo aqui no canal, tem vídeo lá no Guardião Católico. Mas a, a versão que o Christopher Tolkien escolheu para colocar no Silmarillion foi justamente que são elfos deturpados. E aí é a versão que a série está colocando também. E aí a gente tem lá no, no Silmarillion, no capítulo da vinda dos elfos e do cativeiro de Melkor... É... Deixa eu ver se essa... É... Mas daqueles infelizes que foram apanhados por Melkor, pouco se sabe com certeza, pois quem dentre os vivos desceu às covas de túmulo, ou explorou a escuridão dos conselhos de Melkor? Contudo, isto é considerado verdadeiro pelos sábios de Eresséa, que todos aqueles dos Quendi, dos elfos, que caíram nas mãos de Melkor antes que túmulo fosse destroçada, lá foram postos na prisão, e por lentas artes de crueldade foram corrompidos e escravizados. E assim Melkor fez surgir a raça hedionda dos orques, em inveja e zombaria dos elfos, de quem foram depois os inimigos mais amargos. Pois os orques tinham vida e se multiplicavam à maneira dos filhos de Ilúvatar. E nada que tivesse vida por si mesmo, nem a semelhança de vida, podia Melkor jamais criar desde a sua rebelião no Ainulindali antes do princípio. Assim dizem os sábios. Então, Mestre Galadriel aí já revelou a origem do Adar que era um desses que foram capturados para se transformar em orc. E em seguida ela fala, é, você é um deles, não é? Um dos Moriondor, um dos filhos das trevas, os primeiros orcs. E aí o adra mais uma vez, corrige ela, né? Uruk, para não uhum. falar orc. E aí a Galadriel, até os Moriondor recebem ordens de um mestre. E aí só lembrando que Moriondor é uma palavra inventada, a princípio não tem, não tem ela no legendário, e mas a gente tem Moriquendi. Moriquendi são os elfos da escuridão, que são aqueles elfos que não viram a luz das duas árvores, né? Os elfos que ficaram na Terra Média, lá na primeira era. E Moriondor, né? O Mori vem de escuridão justamente. Então, Ondor filhos, né? Então, filhos das trevas, os filhos da escuridão. É um nome inventado para a série, mas que bate com com a o elfico, né? Com o Quenya inventado pelo Tolkien. Pra... Para ninguém esquecer, tudo que tem mor tem é preto, negro, trevas, né? escuridão. Mordor, Moria, Morwen. E o Adar tá parecendo crer que ele é o mestre. Ele não, ele não citou a, é, Sauron, não citou o mestre, não citou o chefe, ninguém. Ele é que tá comandando e manda os, os orcs irem para lá e para cá. E aí a Galadra matou a charada, porque ela diz até vocês, né, que são como se fosse orcs mais poderosos, porque foram os primeiros, né? Os Moriondos, os filhos das trevas, até vocês têm um mestre. E a galadriel sabe que esse mestre é o é o Sauron. E depois o Adra fala na mesmo no mesmo diálogo, após a derrota de Morgoth, aquele que você chama de Sauron. Olha só, né? Aquele que eu falei na live passada, lá o PH aí, ó. Lembra lá, PH, que eu falei que os servos do Sauron eram proibidos de falar o nome dele, o nome é, pejorativo, porque Sauron significa o abominado. Então, por isso que o Adra fala, aquele que você chama de Sauron, quer dizer, os outros que chamam ele de Sauron, os, os, as forças do Sauron em si não chamavam ele por esse nome. Era sempre assim, o mestre, o chefe e tudo. E aí ele fala, né, aquele que você chama de Sauron dedicou-se a curar a Terra-média, unindo a Terra-arruinada em perfeita ordem. E essa palavra é importantíssima. É... Porque ela foi tirada de onde, César, da carta do Tolkien. O Tolkien, lá na, na carta 183, que é a nota sobre a crítica de W.H. Alden, que o retorno do rei, ele fala. A Inês vai mostrar na tela aí. Peraí, e... que na sonda é eu puxo. Tava lá já, C é, saiu. Sai? Não. Você colocou e tirou. Ah. ok. Não, que é o cima? Aí, ó, não. Não, não. É antes, antes. Ah, ok. Aí, okay. Olha o que, é que ele fala, vou relembrar a frase do Adra, né? que Sauron dedicou-se a curar a Terra-média, unindo a Terra arruinada em perfeita ordem. E aí olha é o que o Tolkien falou. Na minha história não lido com o mal absoluto. Não creio que haja tal coisa, uma vez que ela é nula. Não creio de qualquer modo que qualquer ser racional seja completamente mal. Satã caiu. Em meu mito, Morgoth caiu antes da criação do mundo físico. Na minha história, Sauron representa uma aproximação do completamente mal tão próximo quanto possível. Ele seguiu o caminho de todos os tiranos, começando bem, pelo menos no nível que apesar de desejar ordenar todas as coisas de acordo com a sua própria sabedoria, ele no início ainda levava em consideração o bem-estar econômico de outros habitantes da Terra. Mas ele foi além dos tiranos humanos no orgulho e na ânsia pela dominação, Sendo em origem um espírito angelical imortal. Então tá aí, ó. o Sauron realmente ele pensava que estava fazendo certo ali no começo. E bate é... perfeitamente com a frase do Adra. E tem uma outra também de carta, hein, Sergão, que faz um matchzinho, dá um combo com essa. Quando perguntam para o Tolkien o que, que aconteceria se o, se o Gandalf ficasse em posse de um anel, ele fala que Gandalf faria o bem parecer algo detestável. Exato. Ou seja, tamanha mão de ferro, tamanha tirania, que mesmo tentando estabelecer o que é certo ou a ordem, eles seriam um tirano. Uhum. E aí ele passa aquela conversinha furada, dizendo que ele matou o Sauro porque ele já tinha dado muitos filhos dele, né? Que são os orques, para sacrifício e tal, mas balela, né? Isso aí não. Lógico que, o ele que não que matou de o, o que de fato dá mete com a ideia do Digundabad, né? Que ela viu aqueles experimentos com os orques, né? Mas uhum. é uma grande, uma grande lorota, né? Aliás, a gente tem que é, lembrar né? que o Dark Side é sempre da conversinha. Isso. E aí a Galadriel fala, né? Que Da origem deles e tal, e fala que era um coração criado por Morgoth. E aí, olha o que o Adar fala. Parece até um elfo falando, né? Realmente. Nós somos criações do Uno, mestre do fogo secreto. Como você. Só que aqui tá errado, né? É, na, na, na legenda eu vou falar já já. Ele fala isso, é, nós somos criações do Uno, mestre do fogo secreto, como você, igualmente dignos do sopro da vida e merecedores de um lar. Qual é o problema da legenda? Porque na legenda em português, ao invés de falar fogo secreto, está lá fogo sagrado. E não tem fogo sagrado, né? É, se você apurar o, o ouvido lá, ele fala fogo secreto em inglês. Se né? se se a... E o fogo secreto existe na obra do Tolkien, que é a mesma coisa que Imperecível chama. Olha lá no Ainulindali. Então os temas de Ilúvatar hão de ser tocados com acerto, adquirindo ser no momento de sua emissão, pois todos então há de entender plenamente o propósito dele em sua parte da música, e cada um há de conhecer a compreensão de cada um, e Ilúvatar há de dar aos a seus pensamentos o fogo secreto, comprazendo-se neles. Aí, portanto, Ilúvatar deu à visão deles o ser, e a pôs em meio ao vazio, e o fogo secreto foi enviado para arder no coração do mundo. E ele foi chamado de Ea. Na verdade, o que é o fogo secreto? É aquele elemento divino que Ilúvatra colocou dentro do mundo para dar a vida real aos, a, aos seres. Porque, por exemplo, quando o Aule cria os anões, você vê lá que os anões são meio que marionetes. Eles fazem apenas aquilo que a vontade do Aule manda eles fazerem. A partir do momento que Ilúvatra concede a eles o fogo secreto, ou a imperecível chama, aí eles já têm vida própria. Por isso que quando o Auler vai destruí-los, quando ele diz, ah, vou, vou desfazer o que que eu fiz, eles se ele se protegem, porque ali eles já estão com vontade própria, já tem a vida real. Então essa é a diferença de quem tem fogo secreto e quem não tem. E tem mais uma aí, Inês? Uma, aí, ó. Então Ilúvatar disse a eles, do tema que declarei a voz desejo agora que façais em harmonia e juntos uma grande música. E já que vos inflamei com a imperecível chama, que é o mesmo fogo secreto, Mostrareis vossos poderes ao adornar esse tema, cada um com seus próprios pensamentos e desígnios, se desejar. Mas sentar-me-ei e escutarei e ficarei contente que através de vós grande beleza despertou em canção. Portanto eu digo, éa, essas coisas sejam, e eu mandarei vazio adentro a imperecível chama, e ela há de estar no coração do mundo, e o mundo há de ser, e aqueles de vós que desejarem poderão descer a ele. Então, quem quiser se aprofundar nesse tema, já tem TT aqui, mas está bem antiguinho, TT sobre o fogo secreto, mas tem lá um, o OGC, lá no Guardião Católico, tem um vídeo mais recente, mais completinho lá, sobre o real significado do fogo secreto. Então, depois vocês vão dar uma conferida lá. Mas gostei que o Adar citou o Uno, né? e o Uno é a tradução de Eero, né? o Uno. E aí tem todas as citações aí sobre o fogo secreto. E a Galadriel rebate a ele, né? Porque como ele diz, Não, nós temos o um fogo secreto, então a gente também tem lugar entre vocês aí. E a Galadriel fala, sua raça foi um erro feita por escárnio. E aí a gente tem lá no Silmarillion de novo. É... Aí, ó. E assim, Melkor fez surgir a raça hedionda dos orques, em inveja e zombaria dos elfos. É isso que ela fala, né? Por escárnio. É a mesma coisa que zombaria. De quem foram depois os inimigos mais amados. Tá, tá, tá, já li essa parte. E aí, no final. E no fundo de seus corações sombrios, os orques abominavam o mestre a quem serviam por medo, criador semente, somente de sua miséria. Pode ser que este tenha sido o feito mais vil de Melkor, e o mais odioso aos olhos de Ilúvatar. Claro, porque ele tinha os filhos de Ilúvatar, que eram os elfos e homens, e aí o Melkor chega e zomba dos filhos dele, né, criando essa raça odiosa. Então foi o pior pecado aí que o Melkor cometeu. E aí a Galadra continua ainda. Olha o tanto de, de, de profundidade que tem nesse diálogo entre eles dois. Talvez eu deva começar matando você, escravizador de Orcs. E aí é um probleminha que eu vejo aí nesse diálogo. Por quê? Porque ele é um prisioneiro. E lá dentro do, dos escritos do Tolkien, não se podia matar prisioneiros. Por quê? Porque isso ia contra a própria lei natural, a lei a qual o, o, os elfos seguiam. E aí a gente vai lá, olha para onde a gente vai agora. Na história da Terra-média, no livro O Anel de Morgoth, em mitos transformados, no texto Orcs. Que na verdade, é mais de um texto sobre os Orcs. Fala o seguinte. Mas mesmo antes que se suspeitasse dessa maldade de Morgoth, os sábios dos dias antigos sempre ensinaram que os Orcs não foram feitos, entre aspas, por Melkor, e, portanto, não eram maus em sua origem. Eles podem ter se tornado irredimíveis pelo menos por elfos e homens, mas permaneceram dentro da lei, lei com L maiúsculo. Isto é, isto é, embora por necessidade, sendo os dedos da mão de Morgoth, eles devem ser combatidos com a maior severidade. Eles não devem ser tratados em seus próprios termos de crueldade e traição. Os cativos não devem ser atormentados, nem mesmo para descobrir informações para a defesa dos lares de elfos e homens. Se algum orque se rendesse e pedisse misericórdia, deveria ser concedido, mesmo que com algum custo. Esse era o ensinamento dos sábios, embora no horror da guerra nem sempre fosse atendido. Então, os elfos até iam contra essa lei natural aí, mas o certo mesmo é que eles não seguissem. Então, se tivesse lá prisioneiros, no caso dos orques, que quase não houve, mas eles deviam respeitar e não deviam atormentá-los nem matá-los. Então, essa cena, por isso que, para mim, ela destoou um pouco porque a Galadriel podia até matar vários óculos em batalha, mas a partir do momento que ela prendeu um deles, ela não ia matar, não. E ela só não mata aí por causa da intervenção do Halbrand. Não, mas até o próprio aí. até o próprio Adar diz, parece que não sou o único. que foi tocado pelas trevas, né? Então. Isso, exatamente. Que vai bater com aquele medo do que Galad quando eles, eles falam, né, que a Galadriel foi foi muito na escuridão e ela poderia se tornar aquele é. aquele negócio que ela combatia. É, aí aqui eu acho que a gente tem várias coisas juntas, primeiro é, eu achei que era um blefe dela e muita gente aqui acha também, né? então a gente espera que fosse, né? senão ele vai ser realmente bem, bem conflitante com o legendário. E o PH Santos fez uma ótima análise aqui, porque esse celeiro, conforme a luz entra, né, a iluminação é como se eles estivessem presos nas sombras, é. como se fosse uma cela. Uhum. E de fato, os, os dois, de fato, parecem presos em propósitos ou em ideias muito específicos, né. Tem até um filme da Jennifer Lopes, que é a cela, né, que ela, que na verdade a cabeça de uma pessoa pode ser uma prisão. Então, eu acho que é isso daí. Esse diálogo é sensacional. É, é Silmarillion. É, Silmarillion e História da Terra-média na veia, heavy user, assim, eu amei esse episódio. E quem vai gostar muito desse diálogo é o professor doutor Diego Clautal, que a gente já recebeu aqui, no livro dele, que ele fala sobre a... a gente esqueceu o, o, o, o Metafísica mito. da subcriação. Metafísica da subcriação, a gente tem uma live... aí, eu vou colocar você em solo, Inesita, peraí aqui ó, nesse livrinho aqui, põe a capinha aí, faz favor, aí, show, obrigado. Nesse livro, A Metafísica da Subcriação, do Dr. Diego Clautal, a gente vê no final dele um, um tipo de um pequeno artigo que ele especula, eventualmente, sobre alma, sobre espírito dos orques, aí o nome é? Orques é a composição ontológica, ele faz um estudo espetacular. Então, joga aí na barrinha de busca, depois da Metafísica da Subcriação, é uma live que eu e a Inesita fizemos com o Diego Clautal e ele faz toda essa, essa questão que o Adar traz dos filhos também serem frutos é, do fogo secreto, de também terem corações, de terem aspirações, é a mesma coisa que o Diego Clautal faz. O Diego Clautal é um estudioso de, de, de catolicismo nervosíssimo, além de ser show de filosofia. Então, aconselhamos a leitura desse pequeno, desse pequeno trecho aí, ó. TT Extra 165. Vocês vão ver como o Diego Clautal já cantava essa bola que o Adar está falando aí.